Eu vou fixar alguém com o nome abacaxi. Entra no grupo do Discord que está na descrição e inscreve-te no canal.